Olá! Tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. E, nesta aula, vamos conversar sobre a teoria quantitativa da moeda, que é baseada no que é conhecido como equação de troca de moeda. Essa equação, basicamente, cria uma relação entre o estoque de moeda, ou a quantidade de dinheiro que tem em circulação, que também podemos pensar aqui como a oferta de moeda, que, inclusive, representamos com a letra M com o PIB real, que representamos com o y, com o nível de preço, que representamos com o p, e a velocidade da moeda, que representamos com o v. A velocidade da moeda é uma medida que mostra a rapidez com a qual um determinado estoque de moeda está circulando. Por exemplo, se houver um dólar em circulação, quantas vezes por ano esse 1 um dólar está realmente mudando de mãos? É isso que a velocidade da moeda vai dizer para a gente. A equação de troca, que é usada na teoria quantitativa da moeda, relaciona essas variáveis aqui da seguinte forma. O estoque de moeda vezes a velocidade da moeda é igual ao nível de preço vezes o PIB real e podemos ver isso anualmente. Vamos tornar isso aqui um pouco tangível. E, para fazer isso, vamos resolver um exemplo e determinar a velocidade da moeda. Considere que estamos em um mundo onde estamos usando todo o nosso estoque de moeda e que esse estoque de moeda seja igual a 10 bilhões de dólares. É uma economia relativamente pequena, mas esse é o nosso estoque de moeda. Vamos dizer que o nosso PIB real para esse ano seja de 100 bilhões de dólares. Vamos dizer também que o nível de preço, que geralmente algum índice, seja de 1,1. Uma maneira de pensar sobre isso é que se você pegar aqui o nível de preço e multiplicar com o PIB real, teremos um produto aqui que vai ser chamado de PIB nominal. Por exemplo, se a gente tivesse esse valor aqui sendo a referência para algum ano que consideramos o ano base, teríamos aqui o PIB real em termos desse ano base. Aí multiplicando com isso aqui, teríamos o PIB nominal. Em uma economia muito muito simples, normalmente a gente considera o índice sendo 1. Dessa forma, o PIB nominal vai ser igual ao PIB real. Mas, enfim, não é o nosso objetivo aqui agora. O que eu quero é que, dada essas informações, calcular a velocidade da moeda para esse ano. Então, pause o vídeo e tente fazer isso. E aí, fez? Bem, para fazer isso, temos apenas que aplicar uma álgebra direta, ou seja, basta resolver essa equação aqui para V, e, para fazer isso, podemos dividir ambos os lados da equação por m. Fazendo isso, chegamos à conclusão que a velocidade da moeda para esse ano é igual ao nível de preço vezes o PIB real dividido pelo estoque de moeda. Sendo assim, isso vai ser igual a 1,1 vezes 100 bilhões, 100 bilhões de dólares por ano, dividido por 10 bilhões de dólares. Isso vai ser igual a quanto? 1,1 vezes 100 é 110. Aí, isso dividido por 10 é igual a 11. Então, a velocidade da moeda nesse ano é igual a 11. As unidades de moeda se cancelam e tudo o que resta é apenas 11 vezes por ano. Bem, uma maneira de interpretar isso é que, tendo esses dados aqui, cada dólar vai circular 11 vezes por ano. Se essa ideia ainda parece muito abstrata para você, pense dessa maneira. Vamos supor que temos aqui uma economia extrema, onde só temos dois integrantes. E vamos supor que o nosso nível de preço seja simples. Nesse caso, o nosso PIB real será igual ao PIB nominal. E digamos que o nosso PIB para esse ano seja de 100 bilhões de dólares e vamos pegar uma situação extrema onde o estoque de moeda também seja de 100 bilhões. Bem, esse seria um mundo onde, se houvesse apenas duas pessoas nessa economia aqui, talvez essa pessoa simplesmente pagasse a essa outra 100 bilhões de dólares a fim de obter esse valor de produção. Dessa forma, cada dólar mudou de mão apenas uma vez. Então, a velocidade da moeda nessa situação seria apenas de uma vez por ano. Mas imagine outro cenário onde, em vez de m ser igual a 100 bilhões de dólares, m seja igual a 1 dólar, ou seja, há apenas um dólar circulando você ainda pode ter um PIB de 100 bilhões de dólares, porque esse 1 um dólar poderia apenas mudar de mão 100 bilhões de vezes. Teria que acontecer muito mais rapidamente no caso de 1 um dólar por ano. Mas, nesse caso, a gente poderia ter essa pessoa comprando o valor de um dólar de bens e serviços dessa pessoa. Aí, depois, essa pessoa compraria o valor de um dólar de bens e serviços dessa outra pessoa. E aí, isso continuaria acontecendo, com o dinheiro trocando de mãos aqui, 100 bilhões de vezes. Então, Nessa situação, onde ainda temos o PIB real sendo igual ao PIB nominal, se o estoque de moeda for de 100 bilionésimo, a velocidade teria que ser 100 bilhões de vezes maior. Um detalhe interessante é que as pessoas que gostam de pensar sobre essa equação de troca e a teoria quantitativa da moeda costumam ser conhecidas como monetaristas. E os monetaristas acreditam que a inflação é fundamentalmente um fenômeno monetário, de forma que se você aumentar a oferta de moeda, ou seja, o estoque de moeda, isso vai levar ao aumento da inflação. E se você diminuir a oferta de moeda, isso pode desacelerar a inflação ou até mesmo resultar em deflação. Se a gente quiser pensar aqui sobre a inflação em termos da moeda, poderíamos resolver essa equação aqui para P. Para resolver aqui para P, basta apenas dividir os dois lados da equação pelo PIB real. Assim, a gente obtém a seguinte expressão. O nível de preço é igual ao estoque de moeda vezes a velocidade da moeda dividido pelo PIB real. Os monetaristas vão assumir que a velocidade é constante, embora as pessoas teorizem que talvez não seja constante. A tecnologia, por exemplo, pode fazer com que seja mais fácil realizar transações, o que poderia aumentar a velocidade da moeda. Também pode haver um mundo onde apenas a mentalidade das pessoas as façam querer transacionar mais ou menos. E isso poderia mudar a velocidade da moeda também. Mas os monetaristas tendem a supor que isso seja constante porque, francamente, permite que você tire conclusões a partir dessa equação de troca. E os monetaristas também assumem que as mudanças na oferta de moeda não terão impacto sobre a produção real a longo prazo. Então, isso aqui que não é impactado por m no longo prazo. Bem, se você assumir que essas duas coisas são relativamente constantes, de fato, podemos ver essa relação direta entre o nível de preço e o estoque de moeda. Agora, na prática, é provável que seja uma simplificação exagerada, como a maioria dos nossos modelos econômicos. Por exemplo, saindo da última recessão de 2008-2009, a Reserva Federal dos Estados Unidos praticou uma flexibilização quantitativa, onde eles dramaticamente aumentaram a oferta de moeda, mas, mesmo fazendo isso, não observamos um aumento dramático proporcional na inflação, no nível de preços. Agora, algumas pessoas podem argumentar que, quando em 2008, quando a Reserva Federal aumentou dramaticamente a oferta de moeda sem ter aumento dramático nos níveis de preços, pode ter sido porque a velocidade do dinheiro caiu, já que as pessoas não estavam realmente negociando com todo aquele dinheiro que estava sendo injetado no sistema. Enfim, quem sabe? Se você sempre puder usar a velocidade como um fator de indecisão, então isso coloca em debate o quão útil isso pode ser. Mas nem é preciso dizer que é um modelo interessante para, pelo menos, pensar a respeito. Que se o estoque ou a oferta de moeda aumentasse dramaticamente e as pessoas negociassem mais ou menos na mesma taxa e o PIB real da economia não se alterasse, algum nível de bom senso diz que talvez isso aumentaria o nível de preços. Afinal, teríamos mais dinheiro buscando a mesma produção. Enfim, espero que você tenha compreendido aqui essas ideias e mais um mais uma vez, eu quero deixar para você um forte abraço e dizer que te encontro na próxima!